7 exercícios para você trabalhar bem as suas coxas, mas antes tem que ter a liberação do seu médico. Não se esqueça, se inscreva no canal, toca nesse sininho que é para você poder receber todas as notificações dos novos vídeos aqui do canal. Se puder, torne-se membro. Vamos utilizar uma cadeira e esse treinamento ó, vai fazer um trabalho maravilhoso nas suas coxas. Vem comigo! finalizamos a rotina completa de treinamento, me diz o que, que você achou, se você está sentindo as suas pernas, se a sequência foi boa para você, não se esqueça seja inscrita no canal, mas toca nesse sininho para você receber todas as notificações aqui do canal. E quem desejar ajudar mais ainda esse projeto, para que eu possa cada vez colocar mais treinamentos para vocês, basta se tornar membro do canal. Você se tornando membro do canal, vai me ajudar a manter esse projeto com treinamentos simples, fáceis e que dão resultado. Lá embaixo na descrição desse vídeo, tem o cardápio para ganho de massa, que muita gente pede assim, professor, eu quero ganhar massa, o que eu tenho que fazer? Cardápio ganho de massa. E esses outros dois vídeos aqui, são os vídeos que vão fazer toda a diferença na sua rotina de treinamento. Não deixe de assistir, assiste esses, esses dois vídeos aí que você vai se surpreender. Sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado, até nosso próximo encontro.